Fala galera do YouTube, beleza? Seguinte. Estamos aí em véspera de final de Ticon, né, de Magnata, um dos grandes eventos aí do nosso jogo, Legacy of Discord. E é o seguinte, hoje eu vim para mostrar para vocês o que me pediram aí, passaram, mandaram algumas mensagens aí me pedindo para falar sobre encantamento. Eu gravei um vídeo aí falando um pouco sobre isso, mas eu acho que o vídeo não ficou legal, não vou postar. vim fazer outro aqui. E é o seguinte, galera, como eu faço encantamento, né? No começo, encantamento aqui, eu fazia da seguinte forma. Eu tentava deixar tudo com três foguinhos, né? Que já é o básico ali, não é tão difícil, né? Não precisa de tanta sorte para conseguir, correto? Depois disso, claro que eu ainda dei sorte ainda de conseguir alguns fogos, lá. Números com cinco foguinhos, alguns outros com quatro tal. O ADD eu não fico escolhendo muito, né? Claro que num nível maior... Provavelmente você vai ter que escolher, porque aqui nesse nesse encantar você consegue escolher qualquer todos os ADDs. Então onde você for focar o seu personagem, você vai focar o ADD que você quer, que é mais esquiva, que é mais crítico, vai do seu jogo aí, né? Vai de que, de como cada um gosta de jogar. Mas eu creio que se todo mundo conseguir aí cinco foguinho e tudo, pode vir o ADD que for que que tá ótimo, né? E além disso eu vou dar um bump no meu char O meu char ele tava com 15kk e 200 mil de, de BR E aí eu arrumei algumas runas, algumas gilfos aí de asa E eu vou dar um, um bump aqui da horinha eu vou ver se eu chego a uns 16kk aí com vocês Beleza? A questão do encantar galera, o que, que eu tô esperando né? O Ticon, infelizmente... O que é mais fácil de se conseguir ponto no Ticon é com a Pedra de Encantar. Só que a Pedra de Encantar, como é uma coisa que, decide, que precisa de sorte, e não é uma coisa que você consegue ADD e acumula, como essa Pedra de Aprimoramento, você vai lá aprimorando as estrelinhas do, do equipamento tal, e isso é bom, tipo, se a gente conseguisse gastar um diamante no Ticon nesse item, Pra conseguir ganhar o t e ainda sobrasse bastante estrela pra gente ir lá e aprimorar o item, esse é top. Agora, encantar é um ADD meio difícil, cara. Porque você gasta muito e às vezes não vem o que você quer, certo? Só que tá aí, a oportunidade de você ganhar bastante é, encantar é quando estoura o magnata. porque Tem essa oferta especial aqui, certo? Que aqui os primeiros pontos aqui compensa muito você comprar isso aqui, né? O primeiro de cada de cada corzinha aqui, os 50 porque tá 50% de desconto, correto? Além disso, pra galera que acompanha meus vídeos aí que sabe que tem que juntar obsidiana, né? É no Ticom, eu tava com 50 de obsidiana. Vai ser no Ticom que você vai gastar aqui comprando pedra de, de encantamento e vai ter bastante, né? Pra você gastar à vontade. Além disso, os caras é show de bola, os cão, os caras junto com o Ticom dá esse evento aqui, Banquete Encantado. Ou seja, Toda vez que você usar duas vezes um encantamento, você vai receber um de volta, certo? O que é muito top aí Além disso, vocês vão ganhar esse pergaminho aqui Que além de você fazer o encantamento de graça Você ainda tem uma maior chance de conseguir um foguinho aí, cinco foguinhos, quatro foguinhos Beleza? Então eu vou fazer alguns junto com vocês aqui, galera é, O meu char, ele tá full 3x3, 3, né? E alguns 4 ou 5 como eu mostrei pra vocês Mas vamos aqui, pra galera que tá com um pouco de dúvida Eu, eu, cara, não, infelizmente não tem nenhum segredo que eu posso passar pra vocês Infelizmente é só sorte, né? Eu procuro pôr aqui, ó, no, no Supremo Então eu venho aqui no automático mesmo Certo? Coloco 3, porque vai chegar uma hora que vai... Ah, eu coloco três, ah, eu não vou nem ficar explicando muito Encantamento Supremo e deixo no alto Infelizmente a gente não, não tem muito o que fazer Ah lá, ó Ó, dei sorte aí galera, então eu consegui quatro Beleza, show de bola, vamos pro próximo Eu vou pegar aqui da... deixa eu ver a espadinha como é que tá Eu não tenho nenhum com dois mais, senão eu tentaria alterar Eu acho que eu vou tentar um que tivesse sem nenhum aqui, ó ele tá sem nenhum 4, tá vendo? Pra mim começar o primeiro nele Porque, não sei, né? Vai, vai saber qual é desse jogo aí A gente... Olha lá, deu certo já de 3 Mas é de 3 que eu quero, eu tento de novo Essa é a única dica que eu posso fal falar Que eu faço e... Eu posso escolher o DD, tá? Não quero esse, vai, vai trocando, né? Encantamento Supremo é uma coisa que é mais difícil de conseguir. Hum, tá legal ainda. Vamos lá. Três perfurar. Eu vou deixar esse aqui, porque eu quero ir no, no encantamento básico. Porque essas pedras são mais fáceis de conseguir. Certo? Vamos aqui, três foguinhos. Felizmente, pergaminho encantado tem um pouco. Ó, resistência elétrica, eu vou deixar. Vou tirar esse resistência a fogo que tá mais baixo. Vamos lá, vou gastar pelo menos esses 35 aí com vocês aí. Galera, vê. Olha ah lá, top, galera. Outro mais quatro foguinhos aí. Ó, vocês estão ent, entendendo como eu tô fazendo aqui? Acho que não. não, não é só acumula e só no Ticom você vai gastar. Quando fica a resistência, eu gosto de deixar. Eu acho que esse encantar aqui, eu gosto de focar muito em resistência. Aqui. Vamos tirar esse ataque elemental, ver se a gente consegue alguma coisa melhor aí. Eu acumulei durante um mês, tá galera? Eu bloqueio bloqueei também, legal. Vou tirar esse PV aqui. PV a gente consegue em outros lugares. Acumulei durante um mês essas coisinhas, o... tudo, né? Tudo pra, pra ver se eu conseguia. Resistência, beleza. Vou tirar o def mágica lá atrás. Cadê o 5 foguinho? Tá vindo os ADD bom, mas eu vou ter que trocar, senão tá tudo bom, né? Não, não. Boa! Top! Galera, vai gostar muito do vídeo aí, porque realmente eu tô dando uma sortinha. Por furar, eu quis deixar... Bloqueio eu gosto também, bloqueio é bem interessante ah, A armadura já tá bem gastada a sorte aqui Esquiva também eu acho legal aqui, ataque elemental a gente É bem pouco, tá galera? 1500 de ataque elemental é uma coisa bem... Não vai fazer tanta diferença Não, resistência Vou deixar, vou pegar esse ataque aqui, ó A gente acaba meio que escolhendo um poucos ADDs também Você tá vendo a forma que eu tô, né? Por isso que eu gosto de deixar três estrelas Porque às vezes se vir um ADD que Que me, me agrade e eu mantenho, entendeu? Vou deixar esse aqui Vamos ver, escolher outro aqui Ai, lá. Ataque lá atrás lá. Eu acho que, que esse encantar É bem melhor focar mais defesa Aqui no meu caso PV não, PV é uma coisa é Muito insignificante, 16k de vida, entendeu? Sendo que a gente, qualquer Ushar, Tem cacaça Acabou, galera. Eu vou tentar aqui mais um pouquinho no encantar normal. Mas é muito difícil. Velho. Acho que se ficar 3, eu vou parar já. Eu acho que a galera já entendeu já como é que eu faço, como é que funciona, né? Depois eu vou tentar mais, claro. Eu vou gastar um gold também. Não, não fico só no pergaminho encantado, porque é um pouco mais difícil de conseguir eles, né? Beleza, que a galera entendeu. Vamos lá pro. Fazer um bump, legal? Então eu falei, tô com 15kk e 200 aí é, O Thunder falando ali, perguntando uma coisinha só, só... Não tem recompensa diária no Magnata no último dia, né galera? Só fecha meia-noite lá E se, se Moscá não ficar acordado, perde Porque o pessoalzinho é bem competitivo Então vamos lá, o vídeo tá com 9 minutos Vou fazer rapidinho aqui eu deixei a minha espada sem cruzar aqui pra mostrar pra vocês Consegui fazer a... as runas nível 7, eu fiz agora mesmo Fiz um pouco antes de gravar o vídeo aqui, porque senão ia ficar muito longo Porque a gente tem que fazer umas contas da gemas lá e tal Show de bola A minha arma, galera, é verdade, consegui pôr a arma rank 11, galera, que top, velho Aí agora eu vou colocar aqui, ó Esse cara aqui Eu tinha falado que era bom comprar a lasca de dragão e trocar, né? Só que os caras, putz, no último evento aí, na última atualização, os caras arrancou a opção de trocar. Na verdade não, desculpa. Não, não, até melhorou que a gente consegue trocar tudo de uma vez, mas é o evento de troca de pedra de aprimoramento que eles arrancaram. Aqui eu já tinha já troquei no último evento, então eu vou comprar 200 para mostrar para vocês no vídeo aí, Eu fazendo a minha rank 10, top. Para dar uma subidinha no PV aí 100k de PV, galera De P, BR, desculpa Eu acho que vai dar até pra animar aqui Galera, eu nunca fiz isso aqui, velho Ixi, vai dar pra fazer muito, aqui top Agora não sei de onde os caras arrumam tanto BR, velho Os caras estão tá com mais de 100 BR os caras tá foda com isso aqui. Eu vou deixar. Acho que eu vou deixar um level 25 aqui. Isso aqui é uma atualização nova, galera. Muito top, velho. Dá um, dá um BR legal aí. Isso aqui eu não sei como não, não sei como funciona, mas. PV, ataque.. Necessário 12 pontos, então vamos lá. Depois a galera, se puder me falar onde eu consigo esses pontos aí, não, não me lembro, velho. 12 aqui. Opa. O nível anterior. BR, BR, BR, BR... Nossa, vixi, vou passar 16k fácil com essa... Com essa armadura aqui Nem vou mexer nisso aqui, isso aqui eu vou deixar em off ali Beleza Vamos aqui Reforjar, galera, putz, é um bagulho... Eu tento focar em arma, tá? E armadura agora também, porque... São os melhores, né? Que eu foquei no... Tanto como rank, quanto como... É, encrustar a runa e tal Eu acho que é sempre melhor fazer isso aí Se o vídeo ficar um pouco longo aí, a galera vai passando rapidinho eu acho que eu quis mostrar mesmo esse bump aqui Porque faz tempo que eu não tô mexendo no meu char Felizmente eu não tô com tanto tempo pra jogar Por causa de faculdade, trampo e tal, mas top Esse joguinho aqui ele tá atualizando muito A galera viu as montarias aí e tal Cara, que show, velho, que show nossa, vai dar muito aqui Os caras tinham que fazer um vezes 100 aqui já, né mano Você vai subindo de level Você acaba ficando sem gold pra ficar mexendo nisso aqui todos os dias Então só quando vem o tikon Que aí dá pra você acumular uma grana Comprar um gold lá Que você acaba mexendo nisso aqui Eu já tava com mais de 10 mil pedras ali, vocês viram? Bom, dei uma puxada no vídeo aí eu parei em 100kk, de 100k, desculpa, de BR aqui na armadura. Gastei muita, muito gold, então dei uma parada eu tô com 4 mil é, pedra de reforja, certo? Aqui eu, não, eu gosto de guardar muito, mas agora que não tem mais como trocar, eu vou subir aqui. Eu gosto de deixar meio que pareado, sabe? Top 18, armadura também. Sempre focando no bônus ali Galera, tá ligado? Quando parei Você ganha aí, ó, bônus estrelativo aqui Acho que 18, a 19, sempre começo pela arma Acho que não vai dar nenhuma Deu Ixi, tá fácil, acumulei muito Galera, muito Olha lá, ó, que pegou foi o gold, ó Puts. Gold zerou tudo, tudo, tudo, deixa eu vir aqui no No magnata, aproveitar, né Hum vinte, acho que ainda tá compensando. Vou comprar uns um cinquenta. Um pouquinho. Em asa, acho que tem alguns gifos aqui faltando. Que não, pô. Cara, esse bagulho de asa é meio chato, velho. Hum... Eu vou pôr em asa aqui. Em asa eu tô com 800k, certo? Então, Beleza. Pronto, já coloquei os gilfos aí. Só substituir duas estrelas por três, três por quatro. E subiu aí mais 200kk aí, top. Acho que eu vou passar dos, do que eu queria lá, 16kk, suave. Só subir a asa aqui rapidinho. Deixa eu ver se dá pra me subir mais alguma. Olha o tanto que eu, eu gosto de, de focar na minha asa principal aqui. Que essa aqui ela tá dando crítico e esquiva, ó. Vou deixar ela full 50, tá A galera fala que não Eu às vezes guardo pelas outras asas Mas também deixar full 50 também Não é, não é ruim não, por causa do ADD ali Top O cara vai dar um BR monstro, velho Acerto esquiva Esse aqui eu acho que não virava não, porque Vou deixar 45 Só Uh, na medida top, beleza olha lá, nossa, quase 17kk galera. Galera, aqui eu não tô acompanhando, eu tô esperando chegar level no level 90, viu, para poder subir, né? O totem é sempre um, um sofrimento por causa de falta de, de grana, mesmo, né? Totem, ele sempre suga uma grana fodida. Aqui também eu não investi muito, certo? Deixa eu ver o que eu tenho mais pra mostrar pra galera. É aqui, ó. Artefato. Nossa, guardei muito. Tô com. Cada um é um? 112 nesse. Galera, eu tô meio que pausando e voltando o vídeo pelo porquê. Porque vocês sabem o que eu tô fazendo? Ó. Simplesmente subindo, ó. Então, pro vídeo não ficar muito longo, certo? Nesse aqui eu tava com 112. Fechei 125, nesse aqui 130, certo? Vou começar a subir aqui. Top aí, chegando a 140. E deixa eu explicar um pouquinho também, né? Por que eu tava fazendo isso. Eu tava meio travado no rank 12 do server. E aí, o tipo, o rank 11, eu tava com 15 mil, milhões, né? 15kk, e o cara tava com 30, o rank 11. Se eu não me engano, 25, 30. Então... Muito difícil eu chegar nele se eu ir de pouco em pouco, né? Então eu gosto de acumular também, eu acho bem da hora, tipo, dar um bump assim, dar bem... Uma subida bem top no BR. Isso é a primeira vez que eu tô fazendo, porque também a falta de tempo também dá uma ajudada nisso aí, né? A gente entra, faz as missões, pega o que tem que fazer e já sai do jogo já pra, pra fazer as outras coisas e tal. E eu acho bem top. Nesse aqui eu comecei com um pouco mais de 150kk. 150K de BR, né? Certo? E isso aí, tô terminando agora Vou finalizar com um pouco mais de 180K, né? De BR nesse... na Mx aqui Top, vamos pra próxima aí, ó Começou com 85K Essa vai vai acabar bem rapidinho aí Não, não tenho tanto acumulado Beleza, top Vamos pro próximo item aqui que é... Aqui, ó, esse cara aqui Que agora tem armadura, né? Vou subir ali um pouquinho Pouca coisa acumulada Isso aqui eu vou, vou gastando porque é pouco Porque aparece ali Aqui no cara aqui Esses caras aqui Cada um tem um, né? Nossa, isso aqui, lá, dá um Tá quase um 925k de BR tá dando. Vamos ver no final aqui quando eu acabar. Bom, galera. O que eu consigo fazer aqui é venerar um pouco esses itens aqui. Bem pouquinho mesmo. Tranquilo. Galera, eu, eu tenho bastante coisa pra mostrar. Mas acho que esse vídeo aqui ele vai acabar ficando um pouco longo. Certo? Não é minha intenção fazer vídeos longos. É bom passar bem informativo e tal. E... A questão... Tomara que vocês tenham gostado aí, ó De 15kk e 200 Eu fui pra 16 900. Galera que estiver gostando Que conseguiu, ficou nesse vídeo até o final aí Curta o canal Se inscreva aí Deixe seus comentários, qualquer dúvida Manda aí, a gente tá com o grupo do WhatsApp lá A galera tá sempre se ajudando, certo? E é isso Tomara aí que todo mundo consiga crescer no nosso jogo aqui O Legs of Discord E é isso, tudo de bom Tudo jóia, valeu, tchau, tchau